Você já conhece a Plena Saúde? Já são mais de 35 anos de história, 17 unidades de autoatendimento e mais de 110 mil clientes. Nossa melhor solução é assistência médica e odontológica por um preço acessível para você e sua família.